Sabe quem é a pessoa que está mais feliz com o Lula fora das grades? Bom, se você tá achando que é o próprio Lula, a namorada dele, a militância petista ou os seus advogados, sinto lhe informar, mas você ERROU! errou! Pois a pessoa que está mais feliz com o Lula livre é ninguém mais ninguém menos do que o nosso querido Presidente Jair Messias Bolsonaro! O quê? Não acredita? Então eu vou te dar cinco motivos para mostrar que isso é verdade. Retônica do medo Tô recebendo muita crítica de gente que votou em mim. Se não acredito em mim, se continuar a fazer esse trabalho e não acreditar, eu caio mais cedo e mais cedo o PT volta. Pois é, assim como foi feito nas eleições de 2018, Bolsonaro poderá se utilizar mais uma vez do medo da volta do Lula ou do PT para tentar se reeleger em 2022. Afinal de contas, ele seria a única salvação divina contra o Molusco dos Infernos. Filhos protegidos pela lei. Isso mesmo. Se mesmo condenado em segunda instância, Lula poderá continuar respondendo seu processo em liberdade até a decisão final do STF Com certeza isso valerá também para os filhos do Bolsonaro Especialmente pro Flavinho, que seria o primeiro da fila e pro Chilindró Aliás, esse é justamente um dos motivos de Bolsonaro estar quietinho E de ter proibido até os seus ministros de comentarem sobre a soltura de Lula Não vou queimar o filme do Flavinho né? Quanto maior o caos, melhor. O que Bolsonaro e seus três patetas mais querem na vida, é insuflar o povo para irem às ruas no mesmo estilo do que está acontecendo atualmente no Chile. E assim, teria uma desculpa para acionarem o um exército e justificar todo tipo de abuso do governo. Como por exemplo, um novo AI-5 ou até mesmo um golpe de Estado. Desse modo, eles teriam carta branca para governarem como bem entendessem. Cortina de fumaça Pois é, a melhor forma de desviar o foco de notícias ruins contra si próprio ou sua família Como o envolvimento de Queiroz com os Bolsonaro Citação de Bolsonaro na morte de Marielle Rachadinha com os parentes de Bolsonaro Ou o laranjal do partido de Bolsonaro É justamente fazendo com que os jornais parem de falar sobre isso e foquem em outro assunto Como por exemplo, Lula livre e uma notícia como essa nos leva ao nosso quinto e último motivo para Bolsonaro estar feliz da vida com Lula fora da cadeia. União contra o mal maior, como bem dito pelo Embaixapiro em seu Twitter. A revolta e indignação contra a soltura de Lula criará uma atmosfera perfeita em que ex-amiguinhos deixarão suas diferenças de lado e ocorrerá uma união antipetista. E aí, quer coisa melhor do que isso para Bolsonaro conseguir apaziguar a guerra interna entre os próprios apoiadores? Bom, mas eu nem sei porque que eu fico fazendo esses vídeos, porque por mais fatos e argumentos que eu mostro pro gado, ele vai continuar ignorando tudo isso e continuar pastando. Fui!